Você quer entender... O cancelamento do Chris Pratt Eu sou Guilherme Dantas e vou te explicar tudinho Enfim, ontem, dia 20 de outubro O ator de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt Ficou nos trending topics do Twitter E tudo isso aconteceu por conta de um cancelamento Em resumo, no sábado da semana passada Começou a viralizar um tweet de uma pessoa Pedindo pra dizerem qual ator as pessoas cancelariam Quais fotos das opções pra serem canceladas E entre os atores... Estava com o Sprat e muitas pessoas disseram que iriam cancelar ele por conta dele ser fã do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, por ele frequentar uma igreja que é anti-LGBT, ter usado uma camisa com a frase: Don't Tread on me. Em tradução pra português fica Não pise em mim Essa frase é considerada racista por alguns americanos Pois era usada por supremacistas brancos E por ser contra a contratação da atriz Brie Larson Pra ser a Capitã Marvel Nossa, que bosta Após isso, alguns atores da Marvel Começaram a defender o Chris Como Mark Ruffalo, Robert Downey Jr O diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn e o Jeremy Renner, que fez o Arqueiro em Guardiões da Galáxia, comentou no post do Robert Downey Jr., dando a entender que defende o Chris. Depois disso, o Twitter inteiro estava atacando o Chris Pratt. Eu não vi quase ninguém defender ele, só os atores que eu citei aqui no vídeo, o que não faz o menor sentido. Mesmo que ele tenha usado uma camisa com uma frase, usada por racistas, ele não é racista por isso, já que a frase tá aí para ser usada por quem quiser, é a mesma coisa de cancelar alguém por beber água, já que racistas também bebem água, isso não é motivo pra cancelar alguém, e sobre ele apoiar uma igreja contra os LGBT, ele realmente está errando nisso, ele realmente está financiando homofobia, e mesmo que ele tenha dito que todos podem amar e da forma que quiserem, ele ainda faz parte de uma igreja que é contra os LGBT. Ou seja, financia homofobia E ajuda uma igreja homofóbica A ter mais membros Também não concordo com estarem atacando ele Por conta dele ser defensor do Trump E por ter sido Contra Brie Larson Está em Capitão Marvel A opção política dele tem que ser respeitada Não importa qual seja Além disso, ser apoiador do Trump Não significa que ele é preconceituoso Já que tem muitos eleitores do Donald Trump Que não são preconceituosos E ele não precisa apoiar a Brie Larson, ele pode achar lá ruim pra ser a Capitã Marvel, e sobre as poucas pessoas que estão defendendo ele, elas estão certas, já que o maior erro dele é estar financiando uma igreja homofóbica, porém isso não é motivo pra um cancelamento. É verdade. Estão fazendo alarde demais pra coisas que nem fazem sentido, como por ele ter vestido uma camisa com uma frase que é usada por racistas, como eu disse, se um racista beber água e outra pessoa beber água ela deve ser cancelada por isso por um motivo fútil fica a reflexão mas seguinte se você gostou desse vídeo compartilha ele para alguém que não tá entendendo o cancelamento do Cris Pratt essa pessoa com certeza vai entender tudo após esse vídeo e se você é novo no canal se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber três vídeos por semana segunda quarta e sexta às 20 horas falando sobre os temas em alta de forma mais simples de entender. Sabia, não? Então é isso, gente. Tchau, galera.